Fala, fala galerinha! Gente, pessoal, eu sou o Norberto e cara... esse mais um Elefante Literário com as nossas leituras de dezembro de 2017. Então tudo bom pessoal? É o seguinte, a gente.. <risos> <risos> Bora, vai dar certo. O primeiro livro que eu li em dezembro, na verdade não vou falar em ordem, mas o primeiro que eu li de fato foi esse, porque eu já tinha começado há alguns meses, estava me falando há muito tempo. É 2001, onde você no Espaço, que eu ganhei de Carol, de presente. <risos> Finalmente <risos> li! <risos> Depois de anos, foi um livro que eu assim, me interessei bastante. Esses livros de Espaço geralmente são legais, né? Tipo, eu tenho achado Perdido de Marte, né? acho que foi o um livro que eu li, na verdade, sobre o Espaço, tudo bom? E esse não, foi o segundo é. nosso... <risos> Desculpa. Ah, tá bom então. Mas eu li e era muito massa, só que no final eu fiquei tipo... <risos> <risos> o que tá acontecendo? Não deu pra entender, foi nada. Esse é um daqueles livros que você vai lendo, tipo, eu me senti, sabe aqueles filmes? Interstelar, esses filmes do espaço. Stop. Que a pessoa fica imaginando oh. as cenas e Sim. fica afreensivo. Oh. <risos> afreensivo pelos personagens. Sentindo aquelas mesmas coisas, imaginando tudo. Muito bom. Só que o final, realmente, de fato, foi o que eu não gostei. Que eu, na verdade, eu não entendi. Não tem como eu ter gostado, não sei eu não entendi. Então, eu dei quatro filmes. Outro livro que eu li em dezembro foi o livro da Roleta Russa, de 2016 pra 2017. Que foi Dance, Dance, Dance, de Haruki Murakami. E foi um livro massa. Tipo assim, foi um livro também que eu não entendi. Nossa, <risos> é. você tá com é porque Murakami, ele tem um estilo de escrita, pelo que me disseram já e pelo que eu pude perceber, obviamente, que é uma coisa bem surrealista. que hum. tipo, você não entende algumas coisas mesmo. E é tipo assim, tem esse cara que a gente não sabe o nome principal, que um, um tempo ele passou nesse hotel do golfinho. Aí um hum. dia ele acorda, aí ele passou com uma mulher lá, Kiki. Aí um dia ele acorda ah, e Kiki está me chamando pra ir de volta ao hotel do golfinho pra relembrar meu passado. Uma coisa assim. Ele acorda com essa com essa devagação e vai pro hotel do golfinho, só que quando chega lá agora é o Dolphin Hotel. Um hotel muito chique lá, de vários andares, todo espelhado, não sei o que. E ele faz, ai, ah, isso aqui não é o que eu conhecia Não tô me sentindo, não tô sentindo nenhuma ligação com Sim. isso Só que todo mundo ali dentro do hotel Não quer falar sobre o hotel antigo, não quer falar Sobre porque é uma coisa nova agora okay. Tem que ter mistério, é treta, né? treta. tem treta no meio okay. Só que aí, minha é gente, é vocês não estão Preparados porque começa a aparecer Coisas que vão se desvendando desse mistério Pessoas que vão morrendo, gente vai Aparecendo, e tem um tal do Homem Carneiro O Homem Carneiro é o personagem principal do livro anterior Pelo que eu pude entender, é uma quadrilogia O primeiro é ouça a canção do vento de pinball, 1973 Depois é a canção do Carmo e esse que eu acabei de ler. Aí pronto, esse personagem de caçam no carneiro. É confuso, tá vendo? Ninguém tá entendendo. Ele, ele, é que dança, pois é ele encontra esse homem carneiro lá nesse hotel, não me perguntei o que é aí ele fala assim, agora sua vida está muito sem sentido, as coisas não estão tendo conexão não sei o que, agora você vai ter que dançar conforme a música, dance muito, não sei o que, eu pensei que ele ia dançar de fato mas dançar é tipo, Sim. deixar a vida levar e ele fazer as coisas conforme é devem ser raza, feitas, é massa não, essa é, é massa, só que você não entende algumas partes de fato, porque <risos> <risos> não tem como entender mas é um livro muito legal, acho que também tem quatro estrelas outro livro que eu li, eu tinha começado também há muito tempo no projeto de tal tá lutando tá lutando gola é o gênio Agora eu já passei 4 meses pra ler esse livro, né? Eu parei em 78%, tipo assim, aí quando eu peguei de novo, voltei pra 73, botei os dois capítulos pra poder entender o que tava acontecendo e continuei a leitura. É um livro massa, foi um livro favoritado, 5 estrelas, que eu não sei porque eu demorei pra, pra né, continuar. É, tem pressa, né? Demora, demora, demora, aí do nada aí. E... Pega e diz, que livro massa, porque ah. eu parei, né? Tipo assim, e é uma trilogia, ou é uma trilogia, é uma série, sei que você disse, é o primeiro volume. Amade, ele é um gênio, que é o Jin, tá, aqueles gênios da Arábia, não sei o quê, de Fogo. E Shava é uma golem, golem que foi criada pra servir as vontades do seu mestre. Aí acontece um bocado de treta e eles se encontram em Nova York e vão viver diversas aventuras. Eu pensei que era um livro muito aventureiro, assim, mas não é. Tipo, é muito contando a história dele, sabe, você conhecendo os personagens mesmos E as relações interpessoais tem uma treta, claro, não, obviamente, certo. né. Uma pequena aventura. É um livro, enfim, perfeito, favoritadíssimo. Gostou, amei. Gostei, amei. Tu amou? Eu. É a sua oportunidade. Tá, falando de fantasia, eu finalmente li Carry On, de Rainbow Row, e, gente, demorei, demorei, demorei nem sei quanto tempo. Não é um livro muito pequeno, né? Tem umas 400 e tantas páginas. É aquela velha história. Pra quem não conhece, é meio que uma fanfic de Harry Potter, só que não é Harry Potter. Mas sim, é o mesmo enredo ali. Três bruxinhas, lutando contra o mal e coisas do tipo. E tem um vilão assim, super que ameaça o mundo da magia e coisas do tipo. E também, eu, eu achei um livro bem legal. Assim, a leitura, como sempre, de Rainbow é, tipo, muito, muito, muito leve. Os personagens são muito amigos e hum. descontraídos, Entendi. sabe? De então. Foi uma leitura bem agradável. Eu tenho aquele velho problema com fantasia, né? Porque não é muito da minha praia. Ah, entendi. Mas, mas era, muito, era muito forte, tipo assim. Eles são bruxos, né? Então. Então tem, tem <risos> uma fantasia, tem certa fantasia. <risos> Se eles são bruxos, eu acho que existe uma fantasia aí. Eu não sei. Alguns são demais. Mas foi uma legal. Eu não sei o que falar mais, eu, foi uma leitura legal. Não é. foi, esse, foi o melhor livro da minha vida, mas foi uma leitura. Agradável. Sim, como eu acabei de dizer, eu li também em dezembro Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973 Que é um livro só, mas são duas novelas de Haruki Murakami publicadas naquela edição maravilhosa da Alphaguara Que é metade de uma com a metade da outra, bem é grande São livros que assim, eu não entendi também aqueles... Não, eu entendi eu assim, Não, não entender a história, tipo, você assim, não entender o propósito. É porque hum, os livros sei. não fazem muito sentido, tipo assim, é uma coisa muito rasa, muito leve, mas vale, tipo, pelo, pelo que eu vi as pessoas dizendo, vale pela experiência de conhecer as primeiras obras de Haruki Murakami ah, tá entendendo? É, dá pra perceber, os personagens, inclusive, não tem nome, o principal, e você meio que consegue perceber que é o mesmo, a mesma pessoa que vai, tipo, evoluindo desde o Deus primeiro até o Dança, Dança, Dança. Eu dei três tiras e meia mais por essa experiência, né, de conhecer, de saber, tipo, como ele foi construindo a característica marcante dele agora, que é essa coisa que ninguém teve. Não é todo isso. Eu acho. É Escreve coisa, e eu fiquei... Era interessante mesmo começar a ler pelos melhores e depois voltar pra esse. Só ah. que fizer o contrário, mas enfim, deu certo. Sempre é certo você, né? <risos> tá. <risos> em dezembro eu também li um livro de poemas, poesias, de Daniel Cavalcanti. É um modo diverso. Geralmente eu não leio muitos livros desse estilo, mas quando eu leio sempre tem alguma coisa legal no meio, que a gente acha, né? Tipo, eu tenho preguiça de ler, mas quando eu pego tem uma coisa que me interessa. E foi a mesma coisa que aconteceu nesse livro. Teve alguns poemas que eu marquei, algumas passagens que eu fiz umas marcações, que é, tipo, muito interessante mesmo, que a pessoa pare e pensa nisso. Refletir um pouquinho, só que no geral, não me chamou muita atenção, foi a edição, que é muito bonita. O é é então, é então, Daniel é daqui de Natal, né? É. Acho que eu não mora aqui, mas ela é aqui de Natal. Daqui, eu vou morar fora e, e tal. A edição tá muito, muito, muito bonita. A gente recebeu o conferência pelo Caixa Pochal. Eu peguei pra ler em dezembro um livro maravilhoso chamado Amor oh. Plus Size, de Larissa Siriana. Já ouviu falar? Amor Plus Size foi um livro, o A.I.A. Na verdade, foi o único A.I.A. <risos> um livro que eu li em dezembro, mas é? vou dizer que foi o melhor. <risos> mas foi um livro que eu também dei cinco estrelas. É um livro que, assim, eu não tinha muitas expectativas, embora as pessoas sempre falassem que eu devia ler, porque era muito bom. Mas aí, quando eu comecei a ler, eu simplesmente não conseguia mais parar. Eu terminei num dia o livro, porque é muito legal, é essa mesma coisa. Sempre que tem um livro que você lê um personagem, que você acha que ele é um amigo seu, é pra mim já é o melhor livro. Puta merda, você, a leitura se torna mais prazerosa. Pronto, aí em 2017, olha, eu li poucos livros nacionais, mas os dos que eu li, quase todos foram legais. Super interessantes. principalmente os YA, e esse livro de Larissa Seriana é super importante, porque ultimamente eu tenho lido muitos livros também, tem uma representatividade legal, como tem nesse livro, que a personagem principal, ela não se sente bem, consigo mesma e aí ela recebeu uma proposta pra ser modelo plus size e ela tipo avacalha, Gosto. porque é top. Peraí, calma, calma, avacalhar pra gente é uma coisa positiva, é, é posi <risos> qualquer coisa... A gente é. o que eu avacalhou? Avacalhar que é positivo. Foi muito bom, hein? tipo, ela dá uma reviravolta na vida dela, a autoestima melhora, tudo mais, ela vira uma pessoa 100% e o livro termina muito positivamente. Gosto. Enfim, é um livro, eu achei perfeito, que que Aparentemente a gente abandonou os livros nesse canal, mas eu trouxe aqui, esse aqui ó, a Karen de Tartaruga até lá embaixo de John Green E esse livro, o que fala Sobre esse livro? É o seguinte, muitas pessoas né, Tem meio que um preconceito com John Green não sei o que, não sei o que, mais. já li Outros três livros dele, e esse me pareceu Logicamente mais maduro, não né, ele, ele, é? Porque ele escreveu Anos depois, basicamente o milionário Foi julgado por alguns crimes de corrupção Uma coisa assim, e ele sumiu Fugiu e ninguém sabe dele, e aí a nossa protagonista Junto com a melhor amiga dela Tem a ideia de, ah, vamos tentar Solucionar esse caso para ganhar a recompensa porque a gente tá indo pra faculdade e a gente precisa de dinheiro Basicamente isso E aí o filho do, desse cara, desse milionário É meio que o amigo de infância Da protagonista, só que eles nunca mais falaram Não sei o que e tal E aí a história vai, vai girar em torno disso A sinopse em si não é uma coisa tipo Caramba, eu preciso ler esse livro agora porque, né? Só que eles criaram assim, Toda essa, né, essa trama Clichezinha em cima de um e é um protagonista que sofre de ansiedade. Então a gente vê muito do ponto de vista dela o que a pessoa sofre, como isso influencia na vida da pessoa, né? Todas as preocupações que a pessoa fica nervosa e ansiosa. Então foi muito massa ver pela visão dela, sabe? De, de, de ter um protagonista falando sobre isso. É um livro super curtinho, tem... 200 e alguma coisa. 160. É um livro super rápido, acho que dá pra ler em um dia, se a pessoa já é só isso da vida. aquela. É um livro realmente muito mais maduro que os outros. Não é aquela coisa tipo ai, um jovem Apaixonada e não sei o que, sabe? Tipo, é uma coisa que ela vai meio que discutir esse tema, que eu acho que é um tema importante, porque, enfim, hoje em dia, nessas correria da vida, né, muita gente tá tendo ansiedade e coisas desse gênero, então é muito, foi muito legal essa experiência. John Green, assim, eu não, não sou fã, né, hum. mas foi um, um livro muito bacana de se ler. Foi top. Gente, uma coisa que aconteceu em dezembro foi que eu li muitos contos, muitos três. O primeiro conto que eu li em dezembro foi o conto Todos Nós Vemos Estrelas de Léo Oliveira, do canal um leitor mais, e de Larissa Sirianni, né, em conjunto, obviamente, sendo é os dois, e vai contar a história seguinte, Lisa mora com o pai <risos> e a Aqueles... Lisa, Elizabeth, é a personagem principal da gente, é uma jovem, que ela mora com o pai e a madrasta, só que ela não tem uma relação muito boa com a madrasta, assim, é meio, sabe, pisando em ovos, e ela não tem uma relação muito boa com as pessoas também, ela não tem uma vida social muito ativa, passa muito tempo em casa, lendo seus livros, ela ama é ler, fica lá na vida dela de boas, tá. daí ela tem um crush por uma menina que estuda com ela, só que ninguém sabe disso, tem uma amiga dela que sabe, na verdade, mas a verdade esse é, não é muito movido no conto, eu acho. Tem, tem, tem a ver, mas agora que eu me toquei. Que sobre isso. Ou é que eu não lembro direito, mas tudo bem. Ela é fã da série de livros A Glória do Traidor. E A Glória do Traidor tem um personagem principal, o Lucien. Lucien. Lu, eu chamo Lucien, mas ela disse que era Lucien. Lucien. Pra mim é Lucien, porque eu imaginei que ele fosse de Natal, mas se fosse aqui, ia ser Lucien. Então, Lucien, ela, ela gosta muito desse personagem. Aí um dia ela, ela ganha um presente dessa menina que é crush dela, que é tipo um caderno de desejos. Bota lá, ai, ah, eu queria tipo uma pessoa amiga de verdade, não sei o que. Aí de repente... Lucien Lucien aparece no quarto Meu dela. Meu Deus! Aí é muito legal, não sei, muito divertido, muito engraçado, o, o jeito que ele se relacionou, porque ele, tipo, é daquela época medieval, e ele tá agora no mundo real. Uhum. Aí ela fica, aí, tipo, um reino e tal, não sei o quê, reino de, reino de Lisa, ela fica. Aí, o jeito que eles se começam a se, a se relacionar é muito interessante, porque é uma amizade muito verdadeira, e ele acaba abrindo os olhos dela pra muitas coisas da vida, tipo uhum. assim, as relações que eles têm tanto com a família, quanto com os amigos, vão se aprofundando, e o livro termina o termina de uma maneira muito legal. Eu fiquei querendo que tivesse mais, tipo, eu pensei que era o um, um, um primeiro livro, porque ele vai lançar o livro dele? Eu pensei que era tipo a prévia do mesmo mundo, só que não, uma coisa completamente diferente. Eu fiquei querendo saber mais coisas, tá entendendo? Gostei muito, gostei muito mesmo. Outro conto que eu li foi o de Renato Jardim, do canal Cabeça de Tinta, que é o conto O Resgate da Clara e Encante. É também uma fantasia, porque eu vou trazer uma fantasia, só que um pouco leve, né? Tipo assim. Hum. Tem as partes fantásticas na parte de Lucien, da história dele. Tá. Mas esse é, tipo, no mundo fantástico, de fato. Sobre esse conto, eu gostei dos personagens, dos diálogos. Os diálogos tem muitos diálogos no conto inteiro. E eles são, tipo, eles envolvidos, tá entendendo? As falas não são muito mecânicas, gostei muito. Ao mesmo tempo que os diálogos acontecem, o mundo é introduzido. Tipo, não é, tipo, em um parágrafo. Existem esses, esses personagens, essas classificações, esse reino. Não, é tudo uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo. Só que, apesar disso, é muita informação. Eu me senti carregado com peso nas costas Mas esse é de fato um prequel Prévia do, do livro que vai vir em seguida Então eu, ah, beleza você mais apresentado com meu nome Aprofundado nessas histórias no livro que está por vir nos booktube, eu me dei bem. Tudo, tudo lançando muito bem. Tem que lançar mesmo livro, lança. lança. Mais, a gente vai ler Tom. tudo. E o último conto que eu li em dezembro pra finalizar o ano, na verdade, foi aquele conto que você lê pra aumentar né? a <risos> Valeu muito a pena. Foi o conto to de todos os motivos de Vitor Castrilho. Esse conto de todos os motivos é a história de amor entre Pedro e Henrique. Pedro Pedro. Petro. Eles conhecem quando jovens, assim, mas não é uma coisa tipo, ai ah, é amor à primeira vista, encantamento. É um, um, um relacionamento que vai se construindo aos poucos e aparece Consequentemente é unilateral a gente só conhece a história pelo ponto de vista de um deles dois, né? Tem muitas referências, referências atuais de tipo memes, coisas de, de RuPaul, coisas de Gretchen, de... Como é a nome daquela menina? É Gretchen mesmo, que tem os memes. É, é programas da televisão, tipo, coisas muito atuais, tá entendendo? E divertidas também não é uma história, tipo, ai, a história mais inovadora que você vai ler na sua vida. Na verdade, não é uma história inovadora, é uma história de amor. Só que a maneira com que ele escreve é muito bonita, é muito assim sensível, assim, o sentimento, sabe? Tá, mas eu essa semana, que é muito estranho, que as pessoas ainda criem histórias. Pois não, é, é, já tem, tem tanta tantas. Eu não, mas por exemplo, você pegar um jeito de vida, alguma coisa assim, tipo um modelo, uhum. né, tipo os um é, clássicos. E vai, e vai desenvolvendo. Existe um modelo e aí a forma como a pessoa conta é que vai, é. vai dar. E eu, eu não, nunca gostei muito assim de ler contos, porque aí conta uma coisa pequena, não sei o quê Só que ultimamente eu tenho lido um, alguns contos e tipo, é massa. Não, tipo. mas a galera tem uns que arrasa. Então eles estão tipo caprichando muito. Eles, é que eles estão <risos> caprichando. Muito bem, quando foi. muito ultimamente, eu tô gostando bastante. Inclusive esse negócio de clichê é uma coisa, eu acho que é super estimado. Porque clichê é uma coisa que funciona. O negócio é como você... Você vai mostrar esse clichê, né? Exatamente. É o que a gente acabou de dizer, então eu tô só repetindo. Então é, valeu, galera, obrigada. Tchau! Então é isso aí, essas foram as leituras da gente de dezembro. Falei muito nesse vídeo aqui. Né? Eu então, fiquei eu de pedi, né? da coração, nesse vídeo. Não esquece que aqui no box de descrição tem os links desses livros que a gente falou pra você comprar, ajudar o canal, né, e se divertir lendo esses livros, conhecer junto bem essas histórias. Sim. E se assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ficar ligado o quê? Nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Fala, fala galerinha! É isso é só. Meu nome é Roberto... Ah, não, Roberto! De... Ah, eu não sei falar mais Se não for naquele ritmo, eu não sei! Eu não Senão, sei, eu não sei tá, momento, não sei. tá é vai, vai, vai, vai, vai! Tá, vai. Eu, eu, eu não basta falar, ninguém entende nada! E você? Eu não entendo! Não! de dizer!